Minilivro. Minilivro Arte é. Fernando Lima Monteiro. Fernando Lima Monteiro. Título. Minilivro Arte é. Primeira edição Belém para Brasil. 2020. 01. Ficha técnica 12. Área. Literatura infantil juvenil. Formato. Minilivro. Tamanho. 3,0 cm x 4,0 cm 02. Ficha técnica 2 ISBN. Edição do autor Fernando Lima Monteiro Frases de Arte. Número de páginas. 14 páginas. 03. 3. Ficha catalográfica. Em breve. Agradecimentos. Agradeço a Deus, a minha mãe Adélia, ao meu estimado e afilhado Lucas, à amiga Camila e a vocês leitores e leitoras que irão ler este mini livro A 8 Infanto-juvenil. 04: Arte é. Um design e uma criação. 05. 4. Arte é uma teoria e. Uma prática. 06. Arte é. Uma ideia e uma técnica, 07, arte é, uma habilidade e, um equilíbrio, 08, arte é, um objeto e, uma forma, 09, arte é, um palco e, uma emoção, 10, arte é, um livro e, uma inovação, 11, arte é, pensar e, Resolver. 12. Arte é. Fazer e. Experimentar. 13. Arte é. Encontrar e acreditar que é possível. 14. Código QR. Site, https bitli .br. Escritores Brasileiros. ISBN e código de barras. Em breve. Livro digital. Rede social, minilivro Olá amigos, amigas e amiguinhos Inicialmente eu tenho um livro aqui chamado Minilivro Ele está em no Word, em Docx Aí você tem que transformar ele para PDF Está aqui transformado Depois você vai no, no Google e vem aqui na extensão. Você instala o Paype Flip Online através da extensão do Google Chrome. Aí você vem aqui e entra aqui no, no, na extensão. Na página converter. O Google está tra traduzindo. O site é em inglês. Você escolhe aqui o zero. Gratuito por 10 dias. Depois vem com propaganda. Ou você paga 10 euros. Está aqui. Free 10 dias. Trial. Você coloca aqui mini livro 3 e um e-mail minilivro arroba Este é o meu e-mail de contato. Você escolherá o arquivo. Vamos escolher aqui o arquivo 1, fazer o upload, ele vai transformar o PDF para flipboard, flipbook ou livro animado. Ideal para internet, para distribuir pelo Facebook, entre outras mídias que você queira. No caso, eu vou distribuir no Facebook e Instagram. Está analisando. Está convertendo. Digita de novo. Minilivro. Arroba. Enter aí, ele cria aqui flip page flip.online um código minilivro 3 index.php. Então você vem aqui e clica no link e o link que você pode copiar aqui na caixa de navegação. Está pronto o seu Flipboard ou livro animado. Você pode navegar por aqui, por essa aba, ou por esta aqui embaixo. Este é o livro. Como queremos demonstrar, você pode seguir pelo código QR com o seu celular apontando para esse código. Pode entrar no site dos escritores brasileiros bit.ly barra brasileiros. Pode seguir as redes sociais do Minilivro. Obrigado e até a próxima.